Por que compraram um curso do Psicologia Nova? Em diversas situações, vem um monte de gente nova aí estudando para concurso, que terminou a faculdade ou que inventou de fazer um concurso para a prefeitura, por exemplo, entra no nosso site e aí pergunta para o nosso atendimento. Olha, mas por que, que não tem assinatura? É, a outra empresa é maior. Lá tem mais professores dando aula para o mesmo concurso. Sei lá, dá um squeeze. Né? Ou a professora é mais simpática, é mais legal. E aí eu sempre respondo da mesma maneira. Porque nós criamos o Psicologia Nova com esse sentido, com esse intuito. Você vai fazer o curso do Psicologia Nova, claro, se quiser, ninguém é obrigado, mas você vai fazer porque nós temos o domínio do mercado. E é um domínio incontestável, absoluto. Então, toda hora, toda semana, a gente publica resultados de alunos que passaram em concursos que nós preparamos ou em outros concursos que pegaram aquele material e estudaram, sei lá, para a Telebrás, por exemplo, e acabaram passando, ou para outras, outras áreas dentro da psicologia, claro, e é por isso, se você pensa na área do direito, eu gosto de fazer essa comparação porque a área do direito tem uma quantidade infinitamente maior de concurseiros e de concursos, claro, e de empresas trabalhando. Então, se você tem lá uma empresa que conseguiu é, aprovar um defensor público, é, um procurador, um, um juiz, é aquela empresa ali está no, no céu durante um, dois, três anos com uma aprovação. O que nós temos é um histórico que está no nosso site de, sei lá, tem mais de mil aprovações é, ao longo do tempo. Então, STJ. Tribunais, BACEN, DEPEN, nós já aprovamos. Quase todos os tribunais do Brasil, Defensoria Pública, Ministério Público, Prefeituras, Estados, sabe? O céu limite. Procuradorias, nós já aprovamos. E por isso que nós temos aqui o orgulho de dizer que nosso material é atualizado. Nós direcionamos, nós temos um contato próximo com o aluno. O aluno pode tirar dúvidas através do nosso e-mail. E é o nosso orgulho, sabe? É o nosso sentido. Nossas turmas são enxutas dá para dar uma atenção um pouco maior do que as outras empresas, por exemplo, e cada professor é responsável pela turma, pela aprovação. Então, às vezes ligo para o professor, olha, você podia, sei lá, fazer uma revisãozinha rápida e tal, ou, ou abordar esses assuntos, porque tem um controle de qualidade. É diferente de quando, desculpa a expressão, você leprosa o material, e aí você pega a psicologia e divide em três, quatro, cinco professores. Ninguém é dono da criança, ninguém, perdão, ninguém é pai da criança, ninguém cuida da criança, então se desenvolve assim meu alavantur que é a forma como é feita no Brasil, no Psicologia Nova não.